Olá, esta é uma pílula vermelha e eu sou o Cochise César do Partido Comunista do Brasil em Divinópolis. A pergunta de hoje, o que é ser comunista? A resposta que eu vou dar não é um resumo da Wikipédia ou alguma coisa assim. Para ser bem claro, o que vai definir um comunista são três crenças. A primeira delas, que toda a riqueza é produzida pelo trabalho. A segunda, que o trabalhador é roubado da riqueza que ele produz. E a terceira, que essa situação é ruim e que a gente precisa mudar. Em detalhes, para produzir qualquer coisa, eu vou precisar de trabalho. Uma fábrica sem trabalhador não fabrica. O campo sem trabalhador não produz. O trabalho está por trás de toda a produção. Mesmo as máquinas que automatizam, que aumentam a produção, elas foram produzidas por trabalhadores. Então o trabalho é uma parte essencial, é a parte fundamental de qualquer produção. Não existe produção de riqueza se a gente não tiver alguém trabalhando para produzir aquilo. O que acontece? No sistema capitalista, esses meios para produzir, a terra, tratores, fábricas, todas as máquinas, elas são de propriedade de um empresário, e esse empresário fica com a maior parte da, do valor da riqueza produzida. Então, o comunista acredita que todo valor, toda riqueza, vem do trabalho. Mas que ao mesmo tempo quem trabalha não é quem fica com essa riqueza. Essa riqueza vai para quem é dono dos meios que tornaram aquele trabalho possível. Um comunista, em essência, é uma pessoa que percebe essa situação e fala está errado, a gente precisa mudar. A gente precisa garantir que a maior parte possível da riqueza produzida pelo trabalhador fique com o trabalhador. A gente precisa garantir que as pessoas que realmente trabalham e produzem no país e no mundo sejam as pessoas que desfrutem da riqueza que elas produziram. para isso, existem vários caminhos. Para isso, existem várias formas. Vamos discutir isso um pouco mais. Acesse tv 1 pílula vermelhão, nosso primeiro episódio. Leia os textos, comente, participe das discussões, compartilhe esse vídeo com seus colegas e vamos continuar esse processo.